E Feito de lápis de cor Tudo lindo, indo e vindo O amor, sorriso e a flor Até as estrelas estão mais estreladas O céu está mais azul A pele pelada fica mais manzeada É picolé de norte a sul Dançar Gente